Seja muito bem-vindo aos 22 Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto, competição que também volta a realizar-se após um ano de interregno provocado pela pandemia da Covid-19. Foi Guimarães, mais propriamente o Parque Lazer da Cidade Esportiva, junto à icónica pista de atletismo James Castro, que acolheu a competição no passado sábado, dia 19 de março de 2022. Foi num dia de clima ameno, sem chuva e com sol à espreita, a chamar a primavera, que cerca de 600 atletas participaram na competição na disputa dos títulos individuais e coletivos na vertente mais curta da especialidade de corta-mato. A primeira prova do dia foi para o escalão sub-18 feminino, numa distância de 4 km, tal como se sucedeu para todos os escalões etários dos campeonatos, num circuito de duas voltas de 2 km, num piso na sua grande maioria relvado e sem subidas muito acentuadas. Neste escalão de juvenis femininos estavam a partir de 37 atletas, na sua grande maioria de clubes do norte do país, com forte presença da União Desportiva da e Clube de Felgueiras, que já há vários anos vai produzindo atleta, grandes talentos para o meio fundo e fundo português, era deste preciso clube que vinha a principal candidata ao título nacional, Falamos de Lara Costa, atleta que se mostrou em muito bom nível na temporada pista coberta, com vários pódios nos nacionais sub-18 e sub-20, tanto nos 1.500 como 3.000 metros. Partida dada, com várias atletas do base a colocar-se na dianteira da corrida, marcando também boa posição para o título coletivo. Na frente da corrida também apareciam outras atletas, como Maria João Pimentel do Oliveira de Ouro, Ana Faria da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, equipa com aspirações coletivas na prova também, e Neste Souza, do Liberado Futebol Clube, no entanto, desde cedo, a luta pelo título começou a ficar muito restrita. Lara Costa impunha um ritmo muito forte, apenas seguindo relativamente perto Maria João Pimentel do Libertador. cinco segundos atrás na passagem aos dois km, na terceira posição seguia Ana Faria, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira. Lara Costa foi acelerando cada vez mais, ficando totalmente isolada e vencendo em 14 minutos e 28 segundos. Maria João Pimentel segurava bem a segunda posição para terminar 27 segundos depois. Na terceira posição, tal como ao fim da primeira volta, terminava Ana Faria, 59 segundos depois da vencedora. Estava assim fechado o pódio individual dos sub-18 femininos. A nível coletivo, vitória para a União Desportiva da Bársia, que somou 25 pontos com as prestações de Lara Costa, Ana Costa, Lara Sampaio e Beatriz Fernandes. Na segunda posição ficou a escola Dismo Rosa Oliveira com 63 pontos e na terceira posição o núcleo Barroso de Barrosa Jamador com 69 pontos. Seguiu-se a prova dos sub-18 masculinos com 55 atletas inscritos, alguns candidatos às posições primeiras à partida, nomeadamente André Barbosa de Leixões, André Lucas de Sobral de Ceira, Miguel Aguiar do núcleo de Oeiras. Eles que procuravam desde logo posições na frente da corrida, assim como Daniel Cruz de Feirense. Manuel dos Santos do Girassol, que também aparecia pela frente, entre outros. No entanto, André Barbosa não fazia intenções de ir no grupo muito tempo, com menos de 2 minutos na prova acabou atacou de forma audaz, respondendo apenas, de pronto, Alexandre Lucas. O atleta de Leixões ia impondo o ritmo, tentando deixar o atleta de superalceira para trás, até que o conseguiu ainda antes do fim da primeira volta. André Barbosa, que nesta época de inverno, pista coberta, já sabia-se sagrado campeão nacional sub-8 e sub-20 na distância de 3 mil metros, dominava seu belo prazer, aumentando cada vez mais a distância para o segundo classificado, que nesta altura ainda era Alexandre Lucas, mas com grande aproximação de Daniel Cruz e também de Miguel Aguiar. Alexandre Lucas mostrava-se em algumas dificuldades, pagando um pouco a audácia de ter tentado acompanhar André Barbosa na parte inicial, este que se preparava assim para amealhar mais um título de campeão nacional. Assim o fez, terminando a prova em 12 minutos e 17 segundos, Daniel Cruz de Feirense conseguiria mesmo ultrapassar Alexandre Lucas para terminar na segunda posição. O atleta do de Seira, por pouco, conseguiu aguentar a terceira posição com a forte pressão de Miguel Aguiar do Núcleo de Oeiras, que terminou em quarto lugar. A nível coletivo, grande vitória pelo núcleo de Oeiras, que somou 40 pontos, com as prestações de Miguel Aguiar, Santiago Agatão, André Souza e Miguel Saianda. Na segunda posição ficou a formação do Centro Popular de Trabalhadores de Ceira, com 47 pontos. E na terceira posição, com mais um pódio coletivo jovem, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira, com 64 pontos. Na prova de subindo femininos, as posições de pódio começaram a desenhar-se desde muito cedo. Ana Marinho, da Escola de Joutismo Rosa Oliveira, assumiu desde logo a liderança da corrida para nunca mais largar Levou no seu encalce, na parte inicial, Margarida Oliveira de Feirense e Diana Fernandes do Bárzea. No entanto, Ana Marinho marcava o ritmo, as suas adversárias mostravam já alguma dificuldade em si na sua companhia. Primeiro ficou Margarida Oliveira. De, depois, ainda antes de, do fim da primeira volta, Diana Fernandes também descolava. Ana Marinho, a partir daí, começaria a destacar-se cada vez mais. Chegou isolada à meta para sagrar a campeã nacional sub-20, cortamato curto, com o um tempo final de 14 minutos e 24 segundos. Diana Fernandes terminaria na segunda posição 41 segundos depois e manteve-se na terceira posição, Marguida Oliveira, ao terminar com 15 minutos e 18 segundos. A nível coletivo, saiu o grande vencedor à equipa da Associação Clark de Castelo de Paiva, com 47 pontos. Resultados das prestações de Ana Pereira, Karina Ferreira, Sara Sousa e Fátima Barbosa. Na segunda posição ficou o Feirense com 47 pontos. Para o lado masculino, 47 atletas à partida. Partida bastante rápida, com os atletas a quererem posicionar-se desde cedo pela cabeça da corrida, inclusive um dos grandes candidatos ao título, Ruben Pires, da União Desportiva da Bársia. Tal como havia sucedido nas provas anteriores, Ruben também desde cedo quis destacar-se dos demais adversários, para não deixar dúvidas quanto às suas pretensões, pelo que foi conseguindo alargar a sua vantagem. Terminou também ele isolado com o um tempo final de 12 minutos e 19 segundos, com vantagem de 15 segundos para o segundo classificado, Tiago Silva, do grupo de atletismo de Carangueira. Cinco segundos depois, cortava a meta Rodrigo Freitas do Benfica na terceira posição. Em quarto ficou Guilherme Moreira do Atlético da Póvoa e em quinto João Rodrigues da Escola de Atletismo Rosa Oliveira. A nível coletivo, sagraram-se campeões nacionais os atletas do Recreio Esportivo de Águeda, Eduardo e Romeu Estima, Lourenço e Daniel Ferreira, com um total de 84 pontos contra os 89 do Clube Popular de Trabalhadores de Sobralceira, que ficou com o vice-título. Na prova principal feminina, 152 atletas à partida, de assinalar algumas ausências importantes, logo à cabeça a campeã nacional em título da especialidade Mariana Machado, Sporting Clube Braga, e das atletas dos principais clubes de Lisboa, Sporting e Benfica. No entanto, não foi por isso que a prova foi menos interessante, antevia-se uma boa disputa entre as atletas do Feirense e do Agda, tanto na disputa do título individual como coletivo, o que se veio a verificar. Partida dada e vimos logo as atletas dos dois clubes da Abeira tomarem a dianteira da, da competição. Neidias, Chelães Jesus e Susana Godinho de Feirense, Carla Martinho, André Santos, Susana Cunha do Agda, assim como de vermelhas atletas Rafael Afonseca dos Salgueiros e Sara Duarte do Braga, posicionavam-se na frente da corrida. Joana Ferreira do Agda procurava-se manter colada ao grupo, fechando e garantindo a vantagem da sua equipa na classificação coletiva, e foi mesmo do Recreio esportivo de Águeda que surgiu a primeira grande mexida na corrida. Foi por intermédio de Susana Cunha, ela que vem recentemente uma um grande prestação na Maratona de Sevilha, onde alcançou a marca de qualificação para o Europeu, aqui a meter todas as suas rivais em sentido. No entanto, foram as três atletas de Ferença a conseguir seguir de perto o seu ritmo quando se aproximava à fase decisiva da corrida, e foi mesmo... Um volto face na corrida aquilo que se viria a verificar. As atletas do clube de Santa Maria da Feira mostraram-se mais rápidas para a parte final. Ney Dias entrava na liderança para os últimos 200 metros sobre Susana Godinho e Solange Jesus, posições que iam manter até à meta. Sagrava-se assim campeã nacional de corta-mato curta luso-angolana Ney Dias, com tempo final de 13 minutos e 19 segundos, num pódio completamente azul. Nesta mesma prova, estão também em disputa os títulos nacionais de outros escalões Bárbara Neiva do Rantejo, campeã nacional em Sub-23, sub Solange Jesus de Feirense em Metranas 35, Sandra Cruz do Belenenses em Metranas 40, Carla Martinho do Agda, em Metranas 45, Júlia Conceição de Penafiel em Metranas 50, Maria Monteiro do Mangualda em Metranas 55, Rosa Pinto da Associação Nascidos para Correr em Betranas, 60. E Marília Cabaco do Quarteira, em Metranas 70. Apesar do pódio completo para a equipa de Feirense, foi o Recreio Esportivo da Águeda a sagrar-se campeão nacional em absolutos femininos, ao mostrar-se uma equipa bem mais compacta, fruto da quarta posição de Susana Cunha, da sexta de Andréa Santos, da sétima de Carla Martins e da nona de Joana Ferreira, o que totalizou 26 pontos. Contra os 35 de Feirense, fruto da 29 posição da quarta atleta da equipa. Fechou o pódio a equipa da Associação Cultural e Recreativa da Senhora de Ceterro, com 122 pontos. Na prova absoluta masculina, a prova naturalmente mais participada do dia, onde competiam os atletas sub-23, séniores e veteranos 35, 40 e 45, contava com o campeão nacional em título, Paulo Barbosa, agora a defender as cores do Sporting Clube de Braga, e que se posicionou desde cedo pela frente da corrida. Grandes favoritos ao título coletivo, a formação de Sporting Fica que também colocava as suas principais figuras bem posicionadas, Samuel Barata, Edson Barros, André Pereira, Duarte Gomes e Alexandre Figueiredo, mas sempre de perto dos elementos do Recreio Esportivo da Águeda e do Sporting Clube Braga, liderados por Simão Bastos e Paulo Rosário, respectivamente, que procuravam surpreender o Clube da Luz, tanto em termos individuais como coletivos. Assim como o Fábio Oliveira, do Feirense, que assumiu a liderança na parte inicial da corrida, ele que é um atleta que gosta de impor um ritmo vivo nas corridas, posicionava-se sempre muito bem Samuel Freire também, este está a defender as cores do Vitória de Setúbal. Desenrolava-se uma corrida muito interessante e imprevisível, a nível coletivo as três formações já referenciadas colocavam os seus primeiros quatro homens nas 20, 25 primeiras posições, na frente da corrida também muita indecisão, até que Duarte Gomes Benfica e Paulo Rosário começavam a assumir a liderança da mesma, impondo um ritmo mais forte, que foi desfragmentando o grupo da frente. Seguiam de perto ainda Samuel Freire, Samuel Barata e Edson Barros, até que o atleta Bracarense decidiu atacar ainda de longe, sensivelmente a 1km um para a meta, estigando cada vez mais o grupo, até abrir mesmo uma vantagem já de alguns metros para os seus adversários, que parecia já bastante decisiva. No entanto, mesmo antes da entrada na reta da meta, Paulo Rosário começou a dar algumas mostras de cansaço e os seus oponentes diretos a ganhar algum ímpeto, levando a uma chegada fabulosa ao sprint que ditou a vitória de Samuel Freire, atleta luso ao cabo do Setúbal. À frente de Edson Barros Benfica, que fez uma grande ponta final, e na terceira posição, a passar também para o Rosário, ficou Samuel Barata, do Benfica. Quarta posição então para Paulo Rosário, quinta para Duarte Gomes, sexta para Alexandre Figueiredo para fechar a equipa do Benfica. Sétima posição para Pedro Amaro, oitava André Pereira, nona para Simão Bastos e décima para Hugo Daniel Santos. Em sub-23 masculinos foi grande campeão Edson Barros. Em M35 Nuno Costa do Feirense, Em M40 Rui Pedro Silva do São Salvador do Campo e em M45 Paulo Gomes do Guilhebay. A nível coletivo, grande vitória então para o Sport lisboa FICA, a meter cinco homens nos oito primeiros classificados, somando 16 pontos, com uma grande prestação dos seus jovens elementos classificaram, ao classificarem-se nos 15 primeiras posições. O Recreio Desportivo da de Agda conseguiu um excelente vice-título nacional coletivo, com 41 pontos, à frente da, da formação do Sporting Clube de Braga, que somou 49 pontos. decorreu ainda uma prova para os escalões mais velhos, de masculinos, dos M50 em diante, com muito boa participação também, tá diga-se de passagem, e muito boa disputa pelos títulos individuais dos respectivos escalões. Dominou a prova Joaquim Figueiredo do São Salvador do Campo, ele que acabaria por vencer a mesma e sagrar se campeão nacional do escalão de M55 no escalão M50, sagrou-se campeão nacional, o segundo classificado à prova Luciano Goro do Castelo de Vida, António Fernandes, atleta individual da guarda, venceu em M60, Silvestre Gomes do Vitória Setúbal em M65, João Torres, desportivo de Leão, em M70 e Domingos Moreira, do Centro de Atletismo do Porto, em M75. A nível coletivo venceu a classificação de veteranos do São Salvador do Campo com 56 pontos, em segundo ficou Guilho Bai com 51 pontos e em terceiro lugar Rantejo com 24 pontos. No final do evento, o vereador de desporto da Câmara Municipal de Guimarães, Nelson Felgueiras, fazia um balanço positivo dos campeonatos e mostrava-se com vontade de acolher mais competições nacionais da modalidade no Conselho de Guimarães no futuro próximo. Sim, de facto estamos cá para, para receber este, este campeonato, é com muito gosto que recebemos aqui esta prova com muitos clubes, com muitos participantes, num momento também importante em que tentamos recuperar alguma normalidade no desporto e naturalmente nós cá em Guimarães temos uma enorme honra e privilégio de receber esta prova, penso que correu muito bem, temos aqui um percurso que daquilo que nos chegou dos atletas, da própria organização, reúne todas as condições para que se cumpra aquilo que é pretendido e portanto sim, estamos cá para, para, para esta prova e correu tudo bem, ainda bem, é, é muito bom para nós temos também uma programação própria temos a meia marotona de Guimarães, temos uma série de iniciativas relacionadas com a prática do atletismo posso lhe dizer que hoje enquanto assistia à prova falava com os responsáveis quer da Associação, quer da Federação Portuguesa de Atletismo, no sentido de percebermos de facto que provas podemos trazer cá em Guimarães, nós temos todo o gosto em recebê-las, sentimos que temos essas condições há interesse também por parte da Associação, da Federação, portanto é uma questão de conversarmos e alugarmos e percebermos o que é que podemos trazer cá para o da da nacionalidade. Ficam assim revistos os melhores momentos da 22ª edição dos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto. Esperamos que tenham gostado. Até uma próxima.